Eu faço o voto útil. Mas de que forma que eu faço o voto útil? Porque é necessário, infelizmente. Chegou o segundo turno, tem um candidato horrível e um candidato ter terrível. Tem um candidato que é o fim do universo tem um candidato que é só o fim do mundo. Cara, eu vou votar no candidato que é fim do mundo. Porque fim do mundo é menos ruim do que fim do universo. Ah, mas tinha que votar no candidato bom. Não tem. Estamos no segundo turno. Tem um muito ruim e, um tem um, e tem um menos ruim. Anular o seu voto, eu vou colocar um link para um post que eu escrevi há muito tempo, e de repente para um post mais recente, explicando que esquece essa história de anular voto para anular a eleição. Isso é mito, isso só favorece político corrupto. Porque justamente o pessoal que está mais contrariado com os políticos é o pessoal que joga o voto fora. Usa teu voto. É a única coisa... Mentira, não é a única coisa não. Você tem internet, você tem Facebook, você tem milhões de coisas. Assunto para outros vídeos. Nem precisa de vídeo. Google. Pensa que você vai ver que tem um monte de coisa que você pode fazer além de votar. Mas votar é uma das coisas mais importantes que você pode fazer. É a, a, a melhor ida para a rua que você pode fazer. Né? Você não vai juntar um milhão de pessoas na rua com facilidade, mas você junta um milhão de pessoas em votos se você não fizer o voto útil na hora errada. Que é esse o problema do voto útil. Que é a galera que fala assim, nossa, mas pode ser que vá o, o fim do mundo e o fim do universo para o segundo turno. Então eu não vou votar no meu político bom, para ver se eu consigo que não vá o, o, o fim do universo e o fim do mundo, que vá o fim do universo e o fim da cidade só. Mas aí é vacilo. você não está no primeiro turno, é um risco que você vai correr, evidentemente... Há um risco em você pegar o seu o candidato que você acha que é bom, a candidata que você acha que é boa, é a última colocada. Tá, há um risco de ao votar nessa pessoa, você acabar colocando o fim do universo e o fim do mundo no último turno, no segundo turno, ou o fim do mundo e o fim da cidade no segundo turno. Mas é um risco que eu acho que nós temos que correr por vários motivos. Porque as pesquisas mostram justamente a intenção de voto. E quando a pessoa fala em intenção de voto, ela já está levando em conta o chamado voto útil. Ela já está falando que vai votar naquele que é só o fim do bairro, para tentar evitar que o fim do universo, que o fim da cidade, que o fim do mundo, cheguem lá no segundo turno, para chegar um menos, um menos ruinzinho do que esses três, para ela poder votar naquele menos ruimzinho. Quem sabe eu vou eleger uma pessoa que não é tão ruimzinha assim, é só... Péssima, não é apocalíptica. E aí, o pessoal em que todo mundo, de repente, votaria, fica de fora das pesquisas. E quando fica de fora das pesquisas, você alimenta mais voto útil ainda. E caramba, a, esse candidato que eu acho legal, esse candidato que eu acho legal, está longe. Né? Porque outras pessoas como você, também pensaram. Você entendeu o ciclo vicioso? Tá, se você pretende fazer voto útil, no mínimo, se passar por uma pesquisa... Diga com que candidato você realmente gostaria de votar. Lembrando que quantas pessoas que vão assistir esse vídeo já foram entrevistadas em pesquisa. Essas pesquisas, não estou colocando em dúvida, elas não pegam 10% dos eleitores. Elas pegam poucos eleitores. Então o risco dos eleitores entrevistados darem a sua opinião sem pensar nisso que eu estou falando, ou seja já computando o seu voto útil, é enorme. Tá no primeiro turno ainda, as coisas não estão definidas, vote em quem você acha melhor. Eu tenho um candidato, parece que tem um segundo candidato que seria bom, eu tenho que pesquisar, é difícil, eu estou no Rio de Janeiro, é difícil, no Brasil inteiro, porque a gente sabe que o sistema político precisa ser mudado. O ideal seria a gente votar num político, num partido político, que demonstrasse simpatia ou, de preferência, engajamento, mas no mínimo simpatia pela ideia de mudar o nosso sistema político. Eu acho que a gente elege pessoas no sentido de que acreditamos que aquela pessoa vai cumprir, ou pelo menos tentar cumprir, parte do seu projeto, parte das suas promessas, do seu plano de governo. Né? Mas, antes de votar na pessoa, a gente vota no plano de governo. O, o, o nosso voto no plano de governo é o voto que nos diz que tipo de governo nós queremos. Então, há uma tendência nos últimos, nas últimas décadas a votar em planos de governo que podem ser encampados, reunidos no estereótipo de esquerda. Então, você vê praticamente todos os políticos fazendo uma propaganda com um tom de esquerda. Foi assim na última eleição presidencial. Apesar de ter elementos de direita, claro, né, que essa coisa de direita e esquerda, né? Uma estereotipação danada que não responde aos fatos. Enfim. Então, quando você vota num candidato que tem aquele discurso, você está dizendo para os outros políticos, mesmo os que forem eleitos e que não forem né, o seu candidato, mesmo é que seu candidato não seja o seu candidato, não seja, se não seja eleita, quem for eleito vai saber, caramba, olha, eu fui eleito com 15% dos votos, mas 12% dos votos foram para aquele tipo de projeto, é gente pra caramba. Eu tenho que ficar de olho que o meu discurso, eu tenho que convencer os meus eleitores de que eu vou fazer essas coisas. Eu, pelo menos, convencer esses eleitores também de que eu estou apto, que eu tenho interesse, que eu estou apta a fazer essas coisas que tanta gente quer. Então, quando você for votar, pensa nessas três coisas ou são duas. Pensa em votar no candidato ou na candidata em que você acredita. Acredita como? Acredita que tem um mínimo de sinceridade e, são três coisas, acredita, concorda, se identifica com o plano que, ela, que essa pessoa tem. Né? É, e lembrando que é só ah, educação, saúde cultura. Como vai dar a educação? Como vai trabalhar a cultura? Como vai trabalhar a saúde? E outras coisas que são importantes para você. Veja como que a pessoa pretende implementar aquilo, porque senão é pura demagogia. Fazer coisas boas pela educação, saúde, cultura, todo mundo quer. Ou vai dizer que quer. A questão é mostrar que sabe como fazer. Que tem um plano, que tem uma estratégia para abordar aquele problema. Espero que o vídeo seja útil para você, para alguma pessoa que você conhece. Espero que você curta. Tchau, tchau. Okay. Ih, vamos uma camisa, vou tocar de camisa, peraí. Todos conseguem que tem etiqueta ainda nessa camisa, cara. Se você viu uma etiqueta aí por acaso, espero que o Will! We'll... Valeu! Espero que o vídeo seja útil para você.